Você, vendedor, profissional liberal ou empresário que está cansado de perder vendas todos os dias, você já desejou ter um superpoder que é capaz de controlar as decisões dos consumidores e fazê-los comprar seus produtos sem precisar convencê-los a isso? Não sei você, mas essa ideia já ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. Eu passava dia e noite imaginando o que eu seria capaz de fazer se tivesse um poder como esse. Eu conseguiria transformar um não em um sim em questão de segundos. Eu poderia dobrar minhas vendas mensais mesmo em tempos de crise. E o melhor, eu seria capaz de conquistar o respeito e a admiração de praticamente todos os meus clientes. Seria ótimo, não é mesmo? Pena que não existe um poder como esse, pelo menos não no mundo real. Agora, foi graças a esse meu desejo que eu consegui descobrir um método de vendas que me dá acesso a um resultado bastante parecido com esse, o método CLOSER. Esse é o único método de vendas do mundo que te ensina a vender seus produtos sem precisar convencer o consumidor a comprar. Esse método trabalha com os princípios da maiódica de Sócrates Tomado a modernas técnicas psicológicas de persuasão e influência para construir uma comunicação de vendas que é capaz de fazer com que o próprio consumidor se convença a comprar seus produtos. Isso mesmo! Quase como num passe de mágica. Então, se você também deseja controlar as decisões dos seus consumidores, você pode clicar agora mesmo em Saiba Mais para ter acesso exclusivo a uma série gratuita com quatro apresentações onde você vai aprender detalhadamente como tudo isso funciona. Mas ó, não compartilha isso com ninguém. Esse vai ser o seu segredo para conseguir...